Vem cá, saiu o edital para o concurso do Bombeiro do Rio de Janeiro e você não sabe como estudar raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e nesse vídeo eu vou te passar aqui né, o que cai de raciocínio lógico nesse concurso. Né? Vamos resolver aqui uma questãozinha para você já entrar no clima do método MPP e vou te mostrar o nosso curso. Né, temos um curso específico que preparamos com muito carinho para você decolar e ser aprovado. Legal? Aqui com o Método MPP, a história será outra. Tá? Já temos aí uma bagagem né, na área de concurso público, já estamos há algum tempo no mercado e sabemos o caminho. Né? A gente sabe o caminho correto, a gente sabe o caminho certinho para te aprovar. Legal? Então, sem lero-lero. Vamos lá, o que cai de raciocínio lógico no Cbmerj né? Para o bombeiro do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Marcão, é possível, né? Primeira coisa, né? Marcão, é possível aprender essa bagaça? Será que eu consigo aprender raciocínio lógico? Isso é possível? Família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso à tríade do método mpp. Pô, Marcão, que parada é essa, né? Tríade do método da né? O que é a tríade do método da MPP? Vamos lá. São três simples técnicas. Ó, tríade do método da MPP. Ó. São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensinam como sair do zero e gabaritar essas matérias né, no CBMRS em apenas oito semanas. É isso aí. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Então, a tríade do método do MPP, né, com essas três técnicas, você consegue fechar a parte de raciocínio lógico em oito semanas. Você vai sair do absoluto zero né, ao gabarito em apenas Oito semanas. Por quê? Vamos lá. Se liga na parada, ó. Agora eu vou te explicar o porquê disso, né? Por que, que você consegue sair do zero ao gabarito em poucas semanas? Por causa né, das técnicas, né? Por causa dessas três técnicas. Vamos lá. Vou falar de cada uma separadamente, ó. Se liga, ó. Primeira, segunda e terceira. Então, a primeira técnica. O que, que você aprende com a primeira técnica? Tá aqui, ó. Primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. O que, que você vai aprender com a primeira técnica? Você vai aprender a interpretar. Então, primeira coisa que você aprende no nosso curso do Bombeiro é interpretar. Né? Então aqui é cabeça de gelo, né? Sambar e Love, cabeça de gelo. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Essas são etapas. É, aluno agoniado Não tem vez <risos> Aqui no método Esse cara não tem A gente tira esse cara de dentro de você Está né? possuído você não, Isso não faz mais parte de você Essa agonia Cabeça de gelo Então a primeira coisa é interpretar Interpretou, resolve né? Já coloca isso na tua cabeça ó. Interpretou, resolve né? Aí a gente entra na segunda técnica Técnica R Para resolver nós vamos utilizar essa técnica. O que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Ó, processo. Estudar, revisar e exercitar. Qual é o erro que você já está cometendo aí de cara? Você já está pegando aí um monte de prova para resolver. Já está pulando aí o processo. Pô, Marco como é que você sabe? Então, eu já sei o que está acontecendo. É aquele desespero, você não tem nenhum... Método por trás disso Está perdidão, está indo lá pegar um montão de prova Está né? estudando a Bangu né? pô Não vai rolar Vai dar ruim Então é um processo Interpreta, resolve Ah, Marcão, por que, que é método dos 50? Pô, vamos lá, sincerão Momento sincerão Você interpretando a questão de forma correta Você já tem metade da questão Você já tem metade do exercício Por isso que são etapas interpreta, resolve interpreta, resolve e a terceira técnica é a prática tá? como é que funciona o nosso curso é isso aqui ó. 20% de teoria e 80% de exercício as três técnicas elas andam juntas né? então é muito exercício a teoria ela existe? existe, só que ela é direcionada por isso que os alunos, né, tem aquela sensação aqui de Netflix, ele vai maratonando ali as aulas, porque é muito dinâmico, né, e em pouco tempo você já consegue fazer ali os exercícios. E você seguindo a risca, o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Agora que você já conhece o método, já conhece a tríade do método MPP, vamos analisar agora o que cai né, de raciocínio lógico no CBmerge. Vamos analisar aqui com muito carinho essa parte de raciocínio lógico para vocês. Então, vamos lá. O que, que cai de raciocínio lógico? Ó, separei aqui né, o edital em várias partes. Vamos lá. Analisando aqui essa primeira parte. Ó. Entendimento de estrutura lógica, de relações arbitrárias, entre pessoas, lugares, objetos ou evento fictício. Dedução de novas relações fornecidas, parará, parará, parará. Então, isso daí, resumindo, são aqueles probleminhas né, de associações lógicas, probleminhas de correlação. Né? Tinha muito isso aí em umas revistinhas, né? isso cai em prova. Né? Por exemplo, ele coloca lá na questão... Renato, Marcos e Portela. Um é professor, o outro é engenheiro e o outro é médico. Residem nas respectivas, nos respectivos estados, né? Aí ele vai colocar lá São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aí ele vai correlacionando ali, né? As pessoas, né? Com os lugares, as pessoas com as profissões. Então essa parte aí, resumindo. São probleminhas de correlação. São probleminhas de associações lógicas. Legal? E aqui ele repetiu. Ó, problemas de raciocínio. Deduzir informações de relações arbitrárias. Aí ele repetiu. Né? Entre objetos, lugares, parará, parará, parará. Então, essa primeira parte aqui são probleminhas de correlação. Tá? Geralmente, essa correlação... É entre pessoas e alguma coisa. né? Pode ser pessoas com lugares, pessoas com objetos, pessoas com profissões. tá? E esse probleminha tem grande chance de cair na sua prova. E tudo isso tem lá no nosso curso. Daqui a pouco eu vou mostrar isso aí para você. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa análise. Olha aí. ó, Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de raciocínio verbal. Então, raciocínio verbal tá atrelado aqui aqueles probleminhas, né, de verdade, mentira, né? Aqueles probleminhas de verdade, mentira que cai bastante em prova. Pode ter alguma coisinha aqui de negação, de equivalência, tá? Que já é aquela parte mesmo do raciocínio lógico. Então, são esses assuntos que estão inseridos aí nessa parte de raciocínio verbal. Principalmente essa parte de verdade e mentira. Beleza? Parte de raciocínio matemático. Aí já entra a matemática, né? Já entra aquela parte da matemática para valer. Conjuntos numéricos racionais e reais. Opa, deu um Xabon aqui na caneta. <risos> Operações, ó, ele vai discriminar aqui, ó, operações, propriedades e problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária e decimal. Então, nessa primeira partezinha aí, você tem que focar nesses probleminhas, né, envolvendo as quatro operações. Né? Ele vai te dar ali uma situação problema, né, geralmente do cotidiano, onde você vai ter que fazer continhas, né? com operações básicas. Tá? Pode ser operações ali com números decimais, né? você tem que somar números com vírgula, você tem que somar frações. Então, é aqueles probleminhas lá da tieteteca, é? Né? onde o aluno tem dificuldade, porque ele não lembra né? das propriedades, ele não lembra né? da soma de frações, ele não lembra nada disso. Por isso que no nosso curso, né? eu vou te mostrar daqui a pouco, nós colocamos um curso de matemática básica, né, para você realmente aprender e não errar, né, não dar mole nessas questões na prova. Beleza? Então, essa primeira parte aí é aquela parte bem básica mesmo da matemática. Aí, vamos lá, seguindo aqui. Ó. Números de grandezas proporcionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta e porcentagem então esses assuntos aqui eu tenho certeza que vai cair na tua prova tá esses assuntos aqui eu tenho certeza que vai cair vai estar tá lá na tua prova porque é o trivial todo concurso cai isso tá grandezas escalares tá eu já não não acho um assunto tão importante mas com certeza vai estar tá lá no nosso curso Função do primeiro e do segundo grau é importante, também acho que ele pode cobrar alguma coisa. Aí está lá, função exponencial, área de figuras planas, isso aqui também é importante. MDC e MMC, produtos notáveis e potenciação, aí já entra na parte de matemática básica, que eu já falei lá em cima. Plano cartesiano. Distribuição entre dois pontos e equação da reta. Tá? Aqui foca na distância entre dois pontos, que é o basicão. Que eu acredito que é o que vai cair na tua prova. Sistemas lineares, você vai aplicar em problemas. E aqui, cara, todo concurso cai, né? Probabilidade e análise combinatória. Aí você marca até um asterisco aí é a probabilidade e a análise combinatória. Tá? Isso aí também vai estar na tua prova. Então, isso daí é o que vai cair de matemática na sua provinha. Vamos lá, continuando. Saímos da matemática e voltamos para o raciocínio lógico. Tem mais coisa aí no seu edital. Ó. Raciocínio sequencial de números, símbolos, figuras e letras. Então, são probleminhas que envolvem... Né, sequências alfanuméricas Pode ser sequências com números Sequências com letras Também cabe ressaltar aqui né, Problemas envolvendo ciclos Que tem caído bastante em prova né? Por exemplo, ele coloca lá ó, Bombeiro Te dá uma sequência né, de palavras Bombeiro, bombeiro, bombeiro Aí ele quer saber Qual a letra ocupa a milésima posição Então é um tipo de problema muito batido Que vem caindo né, em diversas provas, em diversos concursos né? Então acredito que uma questãozinha dessa possa estar na sua prova Além do raciocínio sequencial Temos aqui né, orientação espacial e temporal Orientação espacial está associada a dado né? A figura espacial do dado né? Você entender que né, faces opostas, por exemplo, de um dado as faces opostas somam 7, né? saber o somatório total dos números, enfim, tudo ali relacionado ao dado, posicionamento né, de pessoas em uma fila né, indiana, os pontos cardeais. Né? Então, toda essa parte envolvendo noções de espaço está nesse assunto orientação espacial. Orientação temporal, né, já podemos falar dos calendários, né? Vamos falar aqui dos calendários. É saber quantos dias tem um ano bissexto, quantos dias tem um ano comum, os meses do ano, né? Janeiro tem 30 ou 31. Fevereiro, quando é que fevereiro tem 28? Quando é que fevereiro tem 29? Então, esses detalhezinhos, você vai aprender tudo no nosso curso. Legal? E isso cai em prova. Formação de conceitos e discriminação. Aí é o blá, blá, blá. Virando aqui... A página. <risos> Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida a conclusões determinadas. Então, o que, que seria isso daqui? Seria o assunto lógica de argumentação. Tá legal? Lógica de argumentação. É aquele tipo de probleminha. Com certeza você já viu aí Alguma vez na vida né? Ele te dá uma sequência de afirmações E no final Ele pede uma conclusão Ele pede um resultado é, Se Marcos é flamenguista Então Renato é vascaíno Renato não é vascaíno Logo Então é esse tipo de questão Que está inserida aí nesse assunto Aí aqui voltamos para a matemática ó, Operações com conjuntos e princípio fundamental da contagem aí ele repetiu de novo né que é a análise combinatória isso daí é, e operações com conjuntos seria união interseção e diferença né você saber aplicar aí essas operações né pertence não pertence está contido não está contido né? toda essa parte aí básica envolvendo a ideia de conjuntos e para finalizar Entra aqui a parte da lógica proposicional, ó, que é aquela lógica da tabela verdade, né, dos conectivos. Ó, lógica sentencial ou de primeira ordem. Aí ele colocou aqui, ó, proposições, conectivos, operações lógicas, tabela verdade, equivalências, lei de Morgan, diagramas lógicos, tabelas e gráficos. Então aqui é aquela parte da lógica mesmo, da lógica proposicional, né? Tabela verdade, negações, equivalência, né? Saber a representação dos conectivos lógicos, o símbolo de cada um deles. Então aqui é a lógica para valer, vai cair tudo isso na tua prova. Legal? Vai cair tudo isso na sua prova. Beleza? Legal? Então você pode ter problema aqui na parte de matemática, tá? parte de raciocínio lógico, geralmente, é muito tranquila. E para mostrar para você que essa banca né, é uma banca tranquila, coloquei aqui uma questãozinha para você já sentir o clima da IUDS. Ó, a negação da sentença. Vamos lá, sublinhar para interpretar, ó. Método... 2,50 neles. Ó. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Ó. Então, vamos lá. A sentença, a negação da sentença. Se Beth não almoçou, então foi ao nutricionista. É melhor representada pela sentença. Então, família, analisando aqui... A questão, interpretando a questão, percebemos que é uma questão sobre negação. Negação de quem? Negação do C, então. Legal. Já interpretei a questão. Método dos 50. Então, eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ó, já tenho meio caminho andado aí. Né? Já sei qual é o assunto... E já sei ali o que o problema está pedindo. Então, ele está querendo a negação, mas a negação de quem? Do C, então. Beleza. Primeira etapa cumprida. Qual é a próxima etapa? Resolver. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, lá no nosso curso do bombeiro, de tanto você estudar, revisar e exercitar esse assunto você já sabe o que tem que fazer. Já é natural, já entra na tua mente. Pô, qual é o bizu para negar o se então? Pô, é o mané. Negação do C, então, é o mané. O que, que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos lá. Botando o mané para jogar. Primeira coisa que você vai fazer aqui, ó você vai trocar o C, então... Pelo E. E depois, vai botar o mané para jogar. Vai manter a primeira e vai negar a segunda. Então, negando a segunda parte, está aqui, ó, foi ao nutricionista. Vai ficar aqui, ó, não foi ao nutricionista. Então, fazendo aqui né, a negação, teríamos Bet não almoçou e não foi ao nutricionista. Beth não almoçou e não foi ao nutricionista. Então, olhando aqui as opções, qual seria a correta? Qual opção você marcaria? Vou até molhar aqui a palavra. Vou marcar a opção correta aí. Pela regrinha seria a letra A. Então, Marco, V a vitória e vai ser feliz. Bet não almoçou e não foi ao nutricionista. Então, família, é isso aí. Com o método, tudo fica diferente. E para mostrar para você que o nosso método funciona e que estamos no caminho certo e que somos referência na área de segurança pública, Olha o depoimento que eu coloquei aqui para vocês. Aquele motivacional, para você acreditar que é possível. Ó, Hércules Henrique. Olha que legal, ó. Olha o que ele mandou para gente, gente. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso de soldado da PEMerg. PEMERJ não, né? Polícia Militar de São Paulo, né? Saiu dia 4. Fui nomeado, graças a Deus, e graças a vocês também. Vocês são feras. Muito obrigado pelas dicas e pelas aulas. E pelo método simples de aprender matemática. Hércules Henrique. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos nesse curso do Bombeiro. Nós oferecemos um curso de matemática básica, um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico e o principal, o suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. E mais quatro bônus. Bônus 1, um, um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 260 questões, de acordo com o seu edital, questões comentadas. Bônus 2, um e-book de raciocínio lógico, com 173 questões. Bônus 3, o cronograma do zero ao gabarito, em apenas 8 semanas. E o bônus 4, mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Então, continha de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, né, seu curso do bombeiro sairia por mais de mil reais. Se fosse cobrado tudo, é tudão. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de R$ 26,58. Então, não perca essa oportunidade Tá, o preço está mega acessível. Clica aí, ó, que o Júnior está colocando o link para você. Colocamos também aqui na descrição. E tá aqui o número de contato. 021-9702-44133. Beleza? Legal? Enquanto você clica aí para comprar o seu curso, eu vou te mostrar. Eu vou mostrar agora o curso para você vou mostrar o curso por dentro para você para você ver que realmente esse curso vai te levar do zero ao gabarito em poucas semanas ó tá aqui ó esse é o nosso curso tá aqui o cronograma ó, do zero ao gabarito é importante você assistir todos esses vídeos porque aqui né, é o seu GPS nós vamos te ensinar a mexer na plataforma tá e vamos te guiar dentro do curso Aqui você vai tirar todas as suas dúvidas. Ó. Marcão, onde está o cronograma? quer saber do cronograma. Está <risos> aqui. ó. Baixa aqui o cronograma. Aí aqui você vai ter o guia. Ó. Curso de raciocínio lógico. Dia 1, um, você vai assistir essas aulas. Dia 2, dia 3. Por que, que não colocamos aqui segunda, terça, quarta? Porque o dia 1 um é o dia que você vai começar. Então, o dia 1 um pode ser segunda, pode ser sábado, pode ser sexta. É o dia que você começa. Tá? Aí fica a seu critério. Aí você não pode mais parar. Você vai seguindo ali o cronograma. E você seguindo aqui o cronograma bonitinho, ó, em oito semanas você fecha. Oito semanas você fecha. tudão E aqui nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Né? Com esse vídeo aqui, nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Né? Você assistiu ali o vídeo de introdução, aprendeu a mexer, aí você vai para as aulas. Aí aqui já está na sequência que é para você estudar. Ó. Primeiro módulo, primeiro curso, é o de raciocínio lógico. Aí você vai clicar aqui e vai estar tá aqui todas as aulas. Aí você vai seguir lá o cronograma. Marcão, como é que eu assisto a aula? Você vai clicar, ó vai aparecer o vídeo. Abaixo do vídeo vai ter... O material para você baixar a aula, ó, já está ali o material da aula, tranquilaço. E lá no final é o suporte tira dúvida do aluno, tá? Lá naquele vídeo lá de introdução ao curso, o vídeo do cronograma, você vai aprender tudo isso, como você faz para enviar a sua dúvida, tá? Toda a aula que você assistir, você vai ter esse suporte, Legal? aqui, outra aula, vou abrir aqui outra aula para você ver, ó. lógica de argumentação está aqui a aula a internet está meio baleada mas está aqui a aulinha vai ter o material, ó lá, a aula vai ter o material e lá no final vai ter o suporte então, independente do módulo você não está sozinho Tá? Matemática básica, mesma coisa. Você vai clicar na aula e lá no final você vai ter o suporte. Beleza? Então o curso realmente foi feito para você gabaritar. Né? Organização é tudo. Então aqui já está certinho para você arrebentar, para você gabaritar. Beleza? Então família, tá aí, recado dado. Agora é com você. É só você clicar e comprar aí o curso e começar agora mesmo a maratonar. Beleza? E lembre-se, tá? Essa é a minha mensagem que eu deixo em todas as aulas. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática, ó, passar. Valeu, família. Abraço.